Olá, aqui é o Bruno Pérez e hoje a gente vai falar de como melhorar a qualidade dos seus e-mails. Manja essa? Vamos falar disso, solta a vinheta, Malcolino! Um Olá, aqui é o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing. E você sabe como melhorar a qualidade dos seus e-mails? seus e-mail marketing newsletters. No último vídeo que vai estar aqui em cima, a gente falou de quais tipos de e-mails você pode trabalhar e algumas boas práticas para você aplicar dentro da produção dos seus e-mails. E agora, você sabe como melhorar os resultados do que você já está tendo com as suas campanhas de e-mail marketing? Vamos lá. Já falamos disso em outro vídeo, tá aqui mais um card sobre teste AB. Ah, mas Bruno, lá era teste AB em landing page, em páginas de conversão? Sim, e você deve, pode e deve fazer testes AB nos seus disparos de e-mail marketing. Muitas das ferramentas que falamos, tá aqui mais um card sobre ferramentas de e-mail marketing, já proporcionam isso para você. Recapitulando, teste AB quando você cria uma campanha, ela é a versão A, você faz alguma modificação, uma modificação por vez apenas, e faz uma versão B. A ferramenta vai disparar isso para o seu público e você vai poder comparar os resultados. Então, o que testar em um e-mail marketing? Primeiro, o assunto, o subject, certo? Então você faz um, uma versão A, coloca ali o assunto, pode ter uma personalização, por exemplo, pode ter uma série de coisas. E você muda esse assunto, um sem personalização, com outro formato menos vendável, digamos assim, mesmo, menos promocional e vê qual tem a maior taxa de abertura. Você pode fazer um e-mail só com texto e um com imagem e ver qual tem mais aceitação, qual mais, qual mais cliques, por exemplo. Você pode fazer um todo preto e branco, um colorido, um com link para o seu site, um sem. E entender a diferença entre um e outro. As ferramentas de disparo de e-mail marketing, elas já fazem isso para você. Geralmente elas fazem o quê? Elas pegam a versão A, disparam para... 25 ou 50% do seu público, né? 25% a versão A, 25% a versão B, ou seja, um teste em 50%. Ele vai indicar qual que é a versão que foi a vencedora. Ele vai pegar essa versão e enviar para os outros 50% daquela lista. Ah, Bruno, o que eu devo testar? Isso depende do seu objetivo. Você está contando uma história? Fazendo uma promoção. Porque você não testa um call to action, uma chamada para ação, e um você tenta saiba mais no outro você está compre aqui ou compre já em verde outro compre agora em amarelo teste uma coisa de cada vez você pode testar uma foto por exemplo uma muito mais promocional com valores por exemplo e a outra sem nada só com o produto falando mais de características do produto isso vai fazer com que você entenda como caminhar e como dialogar com o seu público-alvo com o objetivo da sua campanha realize testes a b em e-mails testando o, a pessoa está enviando, o sender, né? Bruno Pérez, ou o nome da sua empresa, ou o um nome pessoal, ou um personagem que você cria. Então, o sender é o, o, a pessoa que está enviando. O título, o subject, textos versus imagem, imagem colorida versus imagem preto e branco, cores de botões, com botão, sem botão, e vai fazendo vários testes. Teste sempre, avalie os resultados e vai melhorando. Não é porque você testou uma vez que aquela campanha não precisa mais de teste. Os testes são contínuos. Teste precisa de uma base mínima para você entender. Não vai fazer um teste com disparo para 3, 4 e-mails e achar que 3 clicaram mais em um do que em outro, que aquela versão é melhor. Teste numa base grande. Ah, Bruno, não tem uma base grande. Então, teste várias vezes. A mesma alteração em vários e-mails e acumule um volume. Aí você compara e aplica aquela alteração. Testes AB são contínuos. São progressivos e contínuos. Quanto mais você testar e mais analisar esses resultados. Melhor vão ficar os seus e-mails para você vai entender as suas estratégias. Eu sou o Bruno Pérez esse foi mais um Guia de Marketing. Estamos falando sobre e-mails. Aqui estão os últimos vídeos sobre e-mail marketing, tipos de e-mails. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para receber o Guia de Marketing todas as terças e quintas aqui no YouTube. Deixa um comentário com dúvidas, vamos interagir. Espero encontrá-los aqui nos próximos vídeos. Obrigado por mais uma jornada e até a próxima.